Oi, eu sou o Botão esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos calcular o custo da meiose, certo, Livião? Então, para você que está achando, muito obrigado, para você que está achando que é coisa de genética, né, que era o que eu falei, biologia, gameta, etc, então você aguenta tocar a vinheta para depois a gente entender o que, que realmente é, beleza? Temos recado hoje, já que Juliano Capeta não veio, não, só para se inscrever aquela coisa. Então, beleza, toca a vinheta e estamos por aí. Então, vamos lá. Livião, o que é meiose? E como nós vamos calcular o custo? Meiose é biologia. Tem a ver, mas a meiose que nós vamos falar não é essa meiose que você está falando. O que, que diferencia na sigla? A meiose que você está falando é meiose. A meiose que nós vamos falar é meiose. Z-M-E-I-O-S-I. Então o que, que é isso? É uma forma de se plantar cana. Então o que, que quer dizer meiose? Método intercalar ocorrendo simultaneamente. Beleza? A gente já tinha treinado antes. Você sabe o que, que é isso, Livião? Então vem aqui que eu vou explicar para você de novo, que é outra vez a gente tentou é o pau no tricaster. Eu não vou escrever na lousa hoje porque eu estou de desenho novo. Ó. Então o que, que nós temos aqui, pessoal? Notem que isso daí é uma ilustração relativamente antiga de uma plantação de cana-de-açúcar. Então, para você, meu querido, que começou a estudar o setor psicoenergético hoje e acha que meiose que é o um negócio que o pessoal tá falando pra caralho nos eventos, é novidade? Segure a sua imaginação, eu ia falar outra coisa mas depois as pessoas xingam a gente. Segure a sua imaginação porque isso é uma técnica aí como coloca a ilustração de 1983. Então o que que nós temos ali, Livião? Como eu disse, meiose método intercalar ocorrendo simultaneamente. Então o que que ocorre simultaneamente? O plantio de duas culturas. Você tá vendo? Essas duas linhas centrais aqui ó, elas são linhas de Cana de açúcar. Hum. E essas linhas intermediárias elas são linhas de outras culturas. Tá. Soja, é, o que, que eu falei? Amendoim. Não, café não dá, pelo amor de Deus. Cultura rápido que a gente tira rápido. Então, so... geralmente são grãos, né? Tá. Café. <risos> Nossa, você assim, temos um porco aqui. Hum. Vamos lá, grãos. Então, geralmente não. soja e manhã. Feijão, amendoim, etc e tá. tal. Então, assim, eu tenho duas culturas ocorrendo simultaneamente. Então, por que, que o pessoal né, adota este tipo de plantio? Primeiro que você tem as questões agronômicas, né, já que você está intercalando diferentes culturas da mesma área. Então, a praga que não pega a soja, pega a cana e assim por diante. Uma, uma não pega a outra, então você tem ali uma rotação de culturas dentro da mesma área, mas também tem do ponto de vista econômico. Se você não estivesse plantando a meiose deste jeito, né, com as duas centrais aí de cana e as outras intercaladas, você ia plantar tudo cana. Aí você ia precisar ter uma área de muda em algum determinado lugar, pegar a muda dessa área, transportar e plantar em esta outra área. Então você concorda que você tem todo um custo de transporte deste local que você plantou a sua muda até o local que você vai replicar? Beleza. Então a meiose, né, desse ponto de vista logístico, meio que você prepara um candeiro de muda ali no meio e depois faz o plantio nas linhas ali é uma desdobra que é o que a gente vai falar entendeu o que que é uma meiose entendeu Entendi. então tá bom lógico que dava para a gente dar uma aula de agronômica não sei o que explorar diversos conceitos mas é só para você entender para você também que tá aqui é, de paraquedista posso falar assim pode. né que não sabe o que que é meiose tá aí uma explicação Ok, okay. então beleza pode Tchau. sentar lá obrigado daqui a pouco eu chamo você de volta então pessoal a ideia hoje, né, já como isso, como eu disse, vem sendo pauta aí é, de diversas discussões, está em alta no setor sucoenergético, apesar de ser uma técnica relativamente antiga, né, como que se calcula o custo? Então é justamente o que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Gostaria, antes da gente começar o desenvolvimento, de mandar três abraços, pode ser? Primeiro abraço pro meu querido amigo Sérgio Pimentel, produtor de cana ali na região de Bebedouro, que a gente desenvolveu parte do raciocínio junto. E o segundo abraço, né, vai para o Clã Perina. Então, o Ismael Perina, que é produtor de cana e aí um dos principais que andam discutindo a questão é, da meiose. E o Otávio Perina, que é filho dele, de forma coincidentemente ou não, né? Esse trabalho que eu mostrei pra vocês foi o TCC do bicho, que acho que é aiai o nome dele. Então, um abraço pra você, Perina, Ismael, e um chute pra você, seu bicho escroto, que é o filho dele. Tudo Ai. bem? Um beijo pra ele. Não, faz o sinal do... Ah, tá. Um beijo para o Perina. Isso. Tá bom? Obrigado. Então, beleza, vamos agora para tocar para a planilha para ver como é que a gente dimensiona a questão econômica disso daí. Primeira coisa que nós vamos fazer, notem que eu peguei aqui uma planilha em branco, lógico que eu já deixei a estrutura pronta para deixar fácil aí não precisar ficar formatando aquela encheção de saco. Onde nós temos aqui os parâmetros iniciais a serem colocados. Acredito que quando você for dimensionar aí o aspecto, uh, os custos operacionais. A primeira informação que você precisa saber, Livião, quando você vai trabalhar no plantio ou na semeadura de uma cultura, é qual espaçamento você vai plantar. Tanto para dimensionar quantas mudas vão, quantas sementes, etc. Então, a primeira coisa que nós vamos colocar aqui ó, é o espaçamento a ser utilizado espaçamento dado em metros em cana de açúcar em geral o espaçamento que o pessoal trabalha é um e meio ou seja as linhas né as fileiras de cana elas são espaçadas um metro e meio de distância das outras quando a gente vai fazer o plantio, pode deixar aí que é isso nessa tela compartilhada, notem né, que na configuração da meiose, eu tenho ali, acho que dois pontos importantes. Primeiro, quando eu coloquei aqui para Lívia, são as linhas que você planta inicialmente de cana-de-açúcar. Em geral, isso é chamado de linha-mãe. Ah, por que linha mãe? Essa linha mãe é que vai dar origem né, às linhas né, ou as fileiras secundárias de cana-de-açúcar quando a gente faz a desdobra. Então, eu vou pegar esta linha mãe e depois eu vou desdobrar ela no plantio das outras linhas secundárias. Beleza? Ou nas linhas filhas, como você queira, sua imaginação quiser. Então, a primeira coisa que eu preciso dimensionar é ali, ó, qual que seria a produtividade desta linha mãe? Então, vamos voltar aqui. Eu vou colocar que esta linha mãe, por ser uma cana de primeiro corte, né? uma cana com vigor uh, legal, utilizada com uma sanidade uh, interessante de mudas, ela vai produzir aí a produtividade da linha mãe, produtividade linha mãe, dado em toneladas por hectare, certo? Vai ser aí de 120 toneladas. Ai, mas minha cana não é de 120 toneladas. Não tem problema, querido. A planilha depois fica com você, Jesus, tá caindo tudo. A planilha fica com você, você coloca o valor que você quiser. Que não se atém exatamente aos valores que nós vamos colocar, mas sim a linha de raciocínio por trás aqui do modelo, beleza? Então note, essa linha mãe que você vai plantar, ela vai produzir aí 120 toneladas de muda por hectare. Pois bem, e aí nós vamos fazer o quê? Você vai plantar a dose dessas mudas, certo, Livião? Então, beleza. Qual que é a dose que a gente acaba utilizando no plantio de cana? Seu pai deu um hectare de cana para você plantar, quantas toneladas de muda de cana você vai jogar por hectare, por, por hectare nascer bonitinho? Rapaz, até que ela chutou bem. é. Na verdade, o número é bem variável, né? Ele pode ir de 6 até 20 e tantos. Quanto mais você gasta, quanto mais muda você usa, mais caro vai ficar o seu plantio. Mas o valor de 10 seu não tá fora, não. Parabéns. Pois bem, só para que ali ó, fique 120 e ali embaixo eu coloque é, para dar certa continha nós vamos colocar que a dose de muda utilizada no plantio vai ser de 12 toneladas por hectare beleza então tem a linha mãe a 120 a dose de muda a 12 note que se eu relacionar portanto né que naquela linha do meio eu tenho 120 toneladas por hectare e eu vou utilizar 12 toneladas para plantar o hectare você concorda comigo que se eu dividir os 120 pelos 12 vai dar aqui ó uma taxa de multiplicação de 10 para 1. É isso que o pessoal acaba fazendo no plantio de cana. Evidente que aqueles 12 ali, né? Não é 12 toneladas. Depende do comprimento do como, de quantas gemas você tem por como, da segurança que você quer ter, etc. A gente está trabalhando de forma simplificada. Mas essa taxa é a taxa de desdobra que você vai ter. Ok? Então vou colocar aqui taxa de desdobra. Dado, ou seja, 1 um para X. O que, que é 1 um para X? Para um hectare de muda, quantos hectares de cana você consegue plantar? Quanto menor for a sua dosagem, com o mesmo hectare de muda, você consegue plantar mais hectares de cana, ok? Bom, então, feitas essas considerações iniciais de dimensionamento, e eu também já vou falar para você que o vídeo vai ficar relativamente longo, então tenha, por favor, uma paciência, certo, Lívia? Que a gente desenvolva o raciocínio. Pois bem, então já chegamos aí na taxa de desdobra. O outro ponto importante, né, já que eu tenho no mesmo talhão, a linha mãe que tá ali e depois as linhas secundárias, note que aqui também tá duas linhas mãe e eu vou fazer só com uma, depois se quiser se adapta a planilha do jeito que você quiser a linha de raciocinamento. A pergunta é o seguinte, Limeu, se eu considerar um hectare, quantos metros lineares eu vou ter de linha mãe e quantos metros lineares que vão ser desdobrados e quantos metros lineares eu vou ter de linhas secundárias? Você não sabe? Então vamos fazer o seguinte, ó: quantos metros quadrados tem um hectare? 10 mil metros quadrados. Se eu tenho 10 mil metros quadrados, certo? E o espaçamento da minha cultura é 1,5, se eu dividir, portanto, 10 mil por 1,5, é como se no total o meu hectare tivesse 6.666, seis, metros lineares, tá? Por que está aqui 6.667? Porque o Excel está arredondando. Então isso é qual que é a metragem linear total que eu tenho aí no meu hectare. Então vou colocar aqui, ó, metros lineares, M área, total. Beleza, Livião? Então isso é quanto que eu tenho em metro linear no total. Pois bem, só que aí eu tenho a parte da linha-mãe. E tenho as linhas que serão secundárias depois. Quantos hectares eu tenho, então, ou metros lineares eu tenho da linha mãe e quantos hectares eu tenho da secundária? Pois bem, se eu tenho 6.666, que está arredondado para 6.667, e tenho uma taxa de desdobra de 10, você concorda comigo que se eu dividir isso daqui por isso aqui, eu tenho quantos metros lineares de linha mãe eu vou ter nesse hectare? Então, se você concorda, eu vou colocar aqui, ó aqui em cima, seu animal. Metros lineares de linha... Linha, linha, mãe. Beleza? Bom, então a área total eu tenho 6.667. A linha mãe eu tenho 667. Quanto que eu vou ter de linhas que vão ser desdobradas, um não vou dividir por 10 porra nenhuma. Eu vou fazer o seguinte: se no total tenho 6.667 e de linha mãe eu tenho 667, a diferença que eu tenho é linhas que serão desdobradas, beleza? Então tenho aí ó, cerca de 6 mil metros lineares que vão ser desdobrados a partir das linhas centrais de meiose. Então o que, que é interessante? Se eu aumentar minha dose de mudas, você concorda comigo que eu vou plantar menos com a mesma quantidade de letros minerais. Então vamos lá, Se eu vou, vou supor que eu vou jogar 18 aqui, só para a gente entender o raciocínio. Olha lá que interessante. Então a minha linha mãe passa a ser mil e a minha desdobra ela passa a ser 5.000. 566. Ou seja, à medida que eu aumento a dose de mudas, eu preciso de mais proporcionalmente de mais linha-mães para satisfazer essa desdobra, beleza? Então, voltando aqui na linha de raciocínio. Deixa eu tomar uma água que eu tô falando para caralho hoje, né? Então, dimensionado esse primeiro momento, essa primeira configuração, que vai dar origem depois, principalmente, ao rateio dos custos, agora nós vamos elencar quais são os custos a serem imputados ou realizados para fazer esse plantio. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, ó vai ser quais as operações que vão ser realizadas nesse plantio da ó. beleza? Então aqui ó, eu estou com a minha cola evidentemente, eu tenho uma série de operações que podem ser realizadas, então eu vou colocar aqui ó, eliminador de soqueira, beleza? Vamos supor que eu estou no mar de renovação, etc e tal, e agora é que entra a mágica da edição, porque eu não vou pegar e digitar, você vai ver o editando. então o zeratão vai fazer assim ó, Shazam e vai aparecer agora tudo pronto pra vocês, beleza? Então eu vou vir aqui agora, copiar. Deixa eu voltar lá? Shazam! Está tudo aí. Olha lá que maravilha. Apareceu todas as operações que eu vou realizar. Tá? Mas aí a gente vai complementar. Uma outra coisa interessante aí já vai mais na, no sentido da organização dos dados, uma característica que eu gosto de trabalhar. É, eu vou colocar ali também, além da operação a ser realizada, qual que é o segmento, qual que é o estágio de produção em que a gente vai considerar. Beleza, nível? O que, que é isso, né? Para depois você conseguir comparar, né, em um benchmarking, por exemplo, como é que está o seu custo de preparo de solo de plantio ou de tratos culturais? Então, para você que é do meio, como é que a gente faz, né? Ou como é que aqui no de Projetos, aliás, um beijo para a minha equipe do PCA de Projetos. Como é que a gente faz aí para organizar e padronizar o que, que é preparo de solo, o que, que é plantio o que, que é tratos planta? Então, o que, que é preparo de solo na nossa concepção? É tudo que você faz antes da sulcação para você plantar cana. Então, você está preparando o solo para plantar. Então, de novo, tudo que você faz antes da sulcação. O que, que é plantio? Plantio é o que você faz entre a sulcação e a Cobrição, tá? Então a gente tá definindo aí o que, que efetivamente plantio. E o que, que é tratos culturais de cana planta? É tudo o que você faz depois que você cobriu. Tá entendendo? Porra nenhuma, né? Enfim, foda-se, vamos para frente. Então, ali, pessoal, eu poderia vir aqui e classificar o que é cada um deles, né? Por exemplo, eliminação de soqueira você faz antes do plantio propriamente dito, ou antes de entrar com o suco. Então, isso daqui é preparo de sola. Gradagem também é preparo de solo e assim por diante. Agora vai vir um segundo Shazam em que Henrique Zeratti vai fazer aparecer ali todas as operações definidas uh, que eu coloquei aqui. Então, vou colar aqui como valor. Tá, beleza. Então, notem, pessoal, que agora eu tenho caracterizado qual que é o meu sistema de produção. Quais são as operações que eu realizo, né, para fazer o plantio da meiose. Eu apenas dispus isso daí dentro de uma determinada planilha. Se você quiser depois fazer na sua, fique à vontade. A planilha é... Tá bom. Bom, então beleza. Eu defini o meu sistema de produção e agora eu tenho três opções. Não tem, Olivião? Voltando aqui em cima, ó. Eu posso fazer as operações em área total, considerando todo. Eu posso fazer as operações apenas na linha mãe, que vai dar origem à desdobra das outras. E posso fazer a operação aonde vai ser desdobrado. Deixa eu voltar a explicação que talvez fique mais fácil. Então essas, essas operações, você concorda comigo que eu posso fazer em três locais, ó. Ou eu faço na área inteira. Ou eu faço apenas na linha mãe, que tá aqui, ó, aqui no meio, ficou uma bosta o meu desenho, mas é isso daqui. Ou eu faço na área que vai ser desdobrado, que é esse segundo quadrado aqui, é onde eu tenho a outra cultura que está ocorrendo simultaneamente, beleza? Então nós temos três opções. Então o que, que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar aqui do lado, que eu posso fazer em área total, eu posso fazer isso apenas na linha mãe e eu posso fazer isso na desdobra, beleza? Então ok, agora eu vou caracterizar, já que eu coloquei as opções de operação, eu vou caracterizar aonde eu faço isso e quanto que eu faço isso. Então por exemplo, eliminador de soqueira, gradagem intermediária, calagem, gradagem aradora, vamos supor que eu estou renovando a minha área e aí não tem linha mãe, eu vou passar e vou preparar o solo inteiro. Então independente se depois isso vai ser linha mãe ou vai ser linha de desdobra, eu vou fazer em área total. Então eu vou colocar aqui, ó, 100%. Por que 100% Livião? Eu faço isso em 100% da área ou faço apenas uma vez na área total. Beleza? Tá compreendido? Então tá bom. Então eu vou colocar aqui, ó, 100, 100, 100, 100. Então isso aí é para parte solo. Aí ah, a subsolagem, não. No meu sistema de produção eu não vou colocar aqui na área total, vou deixar apenas para linha mãe. O que que vai ser em área total? Vai ser isso, uma aplicação de herbicida depois e um quebra-logo. Beleza? Então em área total. O que que eu faço na linha mãe, né? Então, o que que eu faço nessas linhas aqui que eu vou plantar que depois vão dar origem à minha desdobra? Então, note que o solo já está preparado uh, em área total, mas como é uma linha que vai dar origem, eu vou cuidar dela um pouco melhor e vou subsolar essa área, tá? Tá? Então, eu vou vir aqui e vou colocar que eu faço uma subsolagem. Além disso, eu vou cuidar um pouco mais com carinho. Então, a vez, além da grade aradora que eu passo no total da área, eu vou dar duas mãos de grade além disso. Então, note que na linha mãe, ela vai sofrer três operações ali de gradagem para dar aquela destorroada mesmo no solo. Ai, mas eu não faço isso na minha área. Já disse para você, a área sul, você fala o que você quiser nela. Beleza? Depois eu entro sulcando a linha mãe, cobrindo e assim por diante. A mesma linha de raciocínio zerar, se você quiser, se acelera aí. Então aqui eu faço o transplantio. Irrigação. Eu vou colocar quatro aplicações de irrigação, ou seja, eu vou passar de água quatro vezes para garantir que haja uma brotação. Herbicida. Uma vez. Replantio. Ai, deu pau ali, teve lugar que não cresceu a muda. Eu preciso replantar, eu vou colocar 100%? Não, geralmente você tem uma taxa de replantio baixa nesses casos, afinal você está dando um filão ali do sistema de produção, né? A coisa tá boa. Então vamos supor que 3% desses metros lineares acabaram falhando. E assim por diante. Então aqui tá beleza, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Bom, então eu já fiz a caracterização do que, que eu vou fazer em área total, eu já fiz a caracterização do que, que eu vou fazer na linha mãe, e eu vou fazer a caracterização agora quando eu for fazer a desdota. Tá sabendo já legal, hein, Livião? Então, ó, gradagem eradora eu faço mais uma vez. Subsolagem, eu faço também. Sulcação, faço também. Também. Tá, tá, tá, gradagem niveladora, deixa eu colocar aqui 200%. Beleza? Então, deu, deu pra entender o dimensionamento do sistema de produção? Eu tenho três vertentes, então. Tem o que eu posso fazer em área total, só na linha mãe ou na desdobra. E posso fazer mais de uma vez. Por isso que tem o 200, né, o 3%, o 400 ali. Por exemplo, irrigação eu faço quatro vezes, por isso que está 400%. Okay? Pois bem, então isso é a intensidade que eu faço as minhas operações. Agora eu preciso saber quanto que é o custo de cada operação. Então eu vou colocar aqui de forma bastante simplificada. O custo operacional, que é o custo da operação, separado pelo custo dos insumos. Se você eventualmente for montar a sua planilha, você pode fazer isso de forma bem mais detalhada, ok? E aqui vai ser o custo total, que nada mais vai ser do que a soma do custo da operação mais os insumos. Deixa eu dar uma travada aqui na tela, só para que fique fácil... Eu consigo dar uma puladinha aqui. Pois bem, quanto que vai entrar nesse custo operacional, meus queridos e minhas queridas? Depende do sua eficiência de custo. Eu vou trabalhar aqui com alguns valores estimados. Não se atenham que o meu aqui está exatamente correto. Tá, beleza? Não, tá parecendo... Ou seja, né? Então, não necessariamente o meu está correto, isso é um apontamento que você aí na sua usina ou na sua propriedade tem que ter. Então eu vou colocar ali os custos estimados de cada operação, inclusive o custo com insumos, tá? Então eu vou colocar aqui ó, 180, zeratão acelera aí, pra nós. Beleza, Livião? Então tá bom. O que quer dizer isso aí, pessoal? Uma operação de eliminador de soqueira vai custar aí 180 reais por hectare, isso foi um negócio que eu não deixei claro aqui, tá? Isso aqui é dado em reais por hectare, ok? E os insumos a mesma coisa, reais por hectare, deixa eu colocar para ficar bonitinho. E aqui vai ser reais por hectare, ok? Então, beleza, tá tudo aí. Insumos, Livião. Da mesma forma que eu coloquei ali os custos operacionais, eu vou colocar o custo com insumo. Mas note que eu tô colocando o um valor fechado. Qual que é a minha recomendação na planilha que você vai montar depois? Preço versus dose, né? Para que depois você consiga ver o impacto do preço dos seus insumos e da dose aí dentro da operação. Então, vamos lá. Eliminador de soqueira. Usa insumo além do diesel? Você não tem ideia, né? Não. Então, ela é uma operação simplesmente aí física, né? Ali que a gente tem, não usa. Aonde que vai usar insumo? Então, aqui na calagem, vou colocar aqui 240 reais por hectare. Vamos considerar aí mais ou menos uns 120 reais a tonelada de calcário vezes 2 toneladas por hectare desses 240. Tá? Onde mais usa aqui Sucação e adubação, que eu posso ter junto com a sulcação a utilização do adubo. Na cobrição, eu vou colocar aqui 150 reais por hectare. O pessoal pode utilizar aí um inseticida, um enraizador, outro tipo de coisa. O transplantio eu vou pular para depois a gente calcular. A aplicação de herbicida, eu vou colocar 200 conto por hectare, a aplicação de herbicida 2, 190 e o quebra-lombo quebra-lobo 750 reais por hectare. Bom, então como vocês viram até então, a gente deu um pequeno corte aqui porque eu errei, nós colocamos ali todos os insumos que são utilizados no plantio da cana, desde ali do preparo de solo até os tratos culturais. E deixei apenas ali a questão do transplantio na formação da linha mãe. Livião, você sabe como é que faz? A gente saiu três vezes. Você sabe como é que faz o plantio dessa linha mãe? Não. Nós fazemos por MPB. O que é MPB? Evet. Música Popular Brasileira. Se eu perguntar pra qualquer um, vai ser Música Popular Brasileira mesmo. Só que isso não é. É uma muda pré-brotada. Então, se eu colocar aqui no Google MPB, lógico, vai aparecer Música Popular Brasileira. Eu vou colocar aqui, ó, MPB cana. Então, o que o pessoal planta? É justamente com isso daí, ó. Uma mudinha pré-brotada igual aquela de eucalipto que você sai plantando na rua, aí, mais ou menos assim. Então, é com essas mudinhas que você pega e faz a formação aqui, ó, da linha mãe que a gente tem. Beleza? Aí eu poderia dar uma aula também, mas isso aí garante sanidade da muda, etc, etc. Por isso que o pessoal faz. Bom, como é que eu faço para dimensionar o custo dessa bosta? Então vamos lá. Você concorda comigo, Livião? Que ele vai plantar esse tubetinho aqui e vai dar uma determinada distância? Qual que é essa distância? não sabe. Bom, existem várias aí linhas de pesquisa. Falando nisso, eu vou trabalhar com o um valor médio, mais ou menos aqui, ó, de 0,60 centímetros, que inclusive eu já até tinha colocado. Então, aqui, ó, espaçamento entre MPB. Então, note que é diferente do espaçamento que eu tenho aqui em cima, que é uma distância meio que lateral entre uma linha de cana a outra. Isso aí é a distância das mudas em uma linha reta. Então, tá ali, tá 0,60. Pois bem, se eu fosse plantar o meu canavial inteiro com mudinha pré-botada, quantas mudas e eu precisar utilizar alívio? Tem que ver quantos mais tem a linha mãe. Aí não só a linha mãe, você errou, isso aí foi na hora que eu gravei errado. Primeira coisa, vamos dimensionar. Se eu tenho 6.666 metros lineares no meu canavial, e eu vou plantar a cada 0,6 metro a cada 60 centímetros, você concorda que se eu dividir a minha área total pelo meu espaçamento, vai dar quantas mudinhas eu preciso, beleza? Mas botão, você não tá falando apenas da linha mãe? Eu não tenho que fazer então a correlação que eu tenho apenas 667 metros lineares, minha mãe? Não, por que não? Porque nenhuma das operações aqui quando eu entrei com o custo, eu entrei com o custo ponderado da operação para a, a área a ser realizada. Eu entrei no primeiro momento com o valor absoluto. Então para muda, eu tenho também que colocar esse valor absoluto, para depois a gente calcular o custo, né? Eu vou ponderar com a área. Aí minha explicação ela ficou relativamente uma bosta, mas depois a gente vai entender o que que eu quis dizer. Mesma coisa aqui no replantio. Ó. Eu tenho que dimensionar quanto que vai ser o meu custo de mudas então a princípio o meu custo com insumos é 11.000 mil 11 mil reais por hectare. Lembrando que eu coloquei um valor aqui de muda, né? Não coloquei, tá errado. Isso daí é quantidade de muda. Quanto que custa uma mudinha? Mais ou menos R$1,50? Tá cobrando o da mudinha dela. Vou colocar o seu R$1,50 aqui, tá bom? Então vamos supor que esse custo aí, considerando que eu vou plantar a cada 0,6 centímetros, esse 1,5 aqui para você que se perdeu, é o preço de cada mudinha. Então se eu fosse plantar o meu hectare simplesmente com MPB, isso aí ia sair na casa de 16.600 67 reais. Notem que, de novo, eu vou reforçar porque isso aqui é importante, eu não estou ponderando pela área, eu vou ponderar pela área depois. Então segura aí a sua o que você quiser, tá bom? Então vamos somar agora, viu o meu custo total da operação, que é o custo operacional mais o custo com insumos. Então se eu pegar esse aqui mais esse aqui, tem quanto que dá o custo desta operação? Deixa eu arrastar aqui e copiar como formas, beleza? Porra, Botão, você tá falando para mim que o transplantio é 16.917? Sim, eu estou falando, se você for plantar um hectare. É justamente agora que entra a questão da ponderação dos dois. Então nós vamos colocar aqui em cima, ó área total, mesma linha de raciocínio, ó, linha mãe e a desdobra. Beleza? Então o que nós vamos fazer agora, lançada? Ponderar esse custo operacional que eu tenho pela real utilização dele dentro do hectare. Então eu vou começar aqui pelo último que a gente fez, que foi o transplantio. Então quanto que custa transplantar a muda? 16.917. Só que você faz isso em todo o hectare? Não. Você faz o quê? Você primeiro respeita aqui quantas vezes você fez a operação na linha mãe. Então, note que aqui eu faço uma vez só. Beleza? 100%. Multiplicado pelo quê? Pela proporção da linha mãe dentro dos metros lineares que eu tenho total. Então, essa multiplicação aqui deste fator, ó, você vai ainda multiplicar aqui em cima pela razão entre... Olha a fórmula aqui em cima, Fero, ó. Você vai multiplicar pela razão dos 667. Beleza? Vou fixar. Dividido por... Pelo total. Vou dar um enter. Então, note que no meu custo de produção, o custo do MPB apenas na linha mãe vai sair reais por hectare. Beleza? Só deixa eu dar uma fixada aqui no negócio, Livião, nas colunas. Não vou fixar nada, acho que dá certo. Então, vamos voltar. O que você vai fazer agora? Eu vou arrastar isso agora. Eu vou arrastar aqui para baixo. Fiz o cálculo para um na linha mãe. Eu vou arrastar isso aqui para baixo. E depois eu vou arrastar isso aqui para cima também. Olha lá que maravilha. Vai sair o custo ponderado das operações, considerando aqui os parâmetros que eu tenho. Então vamos fazer uma linha de raciocínio para o pessoal entender. Eu peço um pouco de desculpa para você que já entendeu, só que tem gente aí que eu preciso... Como que eu posso falar isso? Peço um pouco de desculpa para você que já entendeu. Se quiser, se adianta o vídeo, mas eu vou explicar de novo para que o raciocínio fique alinhado, beleza? Obrigado. É, vamos supor aqui o... Pegar um aqui que tem mais operação. Pronto, a linha mãe, a gradagem aradora. Então note que o custo da gradagem aradora é 180 reais por hectare. Só que você realiza ela duas vezes da linha mãe. Então, isso partiu para 360, 360 reais por hectare, certo? Que é esses dois aqui multiplicado, ó. Então, 360 reais por hectare. Só que aí você vai multiplicar pela proporção da linha mãe em relação à proporção total, beleza? Então, essa mesma linha de raciocínio agora que eu fiz para a linha mãe, eu vou fazer para a área total e para a desdobra. Então, se eu vir aqui, ó, vou fazer de novo com calma, ó. Eu tenho o meu custo total multiplicado agora por quanto eu utilizei na, linha, na área total, multiplicado... Pela proporção da área total por ela mesma. No fim, você nem ia precisar fazer, porque vai dar 1, um, 100% vai dar aquela multiplicação. Mas eu vou colocar apenas para que as fórmulas elas fiquem ah, totalmente iguais. Então vai ser isso dividido por ele mesmo. Ok? Então aí, ó, 180 reais por hectare, CTRL C, vou arrastar, tá aqui a minha fórmula. Beleza? Próximo. Desdobra, Oblivião. Mesma linha de raciocínio. Custo total da operação vezes. O quanto que utilizou da operação, então note que aqui vai dar zero, porque eu não tenho utilização de eliminador da soqueira. Aqui, ó, multiplicado pela proporção da área de desdobra pela minha área total. Hora que eu arrastar isso aqui, ó, olha só que maravilha, Livião, eu tenho todos os meus custos aí é, alocados, ok? Então quanto é que custa o plantio finalmente via meiose? Agora que tá tudo ponderado, basta você fazer a somatória, né? Então, se eu somar. Daqui até aqui, ó, quanto que eu, quanto que eu investi em termos de área total? R$ 1.905. Quanto que eu investi na linha mãe? 1.973. Quanto que eu investi na desdobra, deixa eu colocar aqui pro ladinho, peraí. Então quanto que eu gastei na formação do canavial via meiose? Basta você fazer a somatória desses três parâmetros aqui. Tá certo, nível isso aí? É para dar certo? Então tá bom. Se você acha que tá certo, eu também acho que tá certo. Então quanto que saiu o meu custo via meiose? 7.150. Ah, mas se o custo não for esse? Pode ser mesmo. Depende do sistema de produção que você tá colocando. Não fique se atendo simplesmente ao custo, o valor que saiu se né? atém aí a linha de raciocínio que está por trás disso. Beleza? E aí, pessoal, por que, que eu coloquei aqui ó, a descrição dos estágios? Se até agora eu não usei isso aí para porra nenhuma. Simplesmente que você pode detalhar mais. né? Veja como a organização da planilha, ela permite que você uh, faça aí os valores, né? faça a sua análise e fica mais fácil. Vamos colocar aqui ó, que eu tenho o estágio barra tipo. Beleza? Então, o que, que eu tenho aqui? Ó? Preparo de solo, plantio, espero não digitar errado, e tratos... Planta beleza, vamos supor, Livião, que eu quero saber quanto que eu gastei de cada estágio de produção desse, considerando ali em cima os meus, os meus estágios. Basta você vir aqui ó, coisa que a gente já aprendeu no canal. Igual soma cês, eu vou somar o intervalo da área total. Beleza, vou fixar aqui apenas a linha. Eu vou somar esses custos quando no intervalo respectivo aqui do lado ó, for. Preparo de solo. Então, ó. Eu vou somar o intervalo de G2 até G26. Quando em B12, B26 for. Preparo de solo. Aqui eu preciso fixar a coluna. Beleza? Então, ó. O preparo de solo da área total saiu 810 reais por hectare. O preparo de solo do plantio saiu nada, porque eu não faço nenhuma operação. Então, se realmente tivesse valor aí, eu estaria errado. E o preparo de solo do Tratos Planta? Tratos Planta da área total saiu 10.95 Se você arrastar aqui para o lado, ó, olha lá que maravilha. Você sabe que você gastou 56 reais por hectare ponderado para fazer o preparo de solo da linha mãe, 540 para fazer a desdobra. Então, se você somar isso aqui, tá, né? eu vou somar aqui... Olha que maravilha. Isso aqui deu 7.149, que dá exatamente o valor que a gente calculou aqui embaixo. E se eu somar aqui em cima de novo, a soma desses três, tá aí, ó, dá 7.149. Então a soma desses dois é a meu coisa. Então notem que aqui do lado eu tenho um negócio, né, uma outra visão. Quanto é que ficou o preparo de solo da linha mãe? R$ reais por hectare. Quanto que ficou o preparo de solo no total? R$ reais por hectare. E aí com isso você pode direcionar os seus investimentos. Certo, Livião? E a soja, o amendoim, o feijão? etc, que você plantou aí no meio. Você não teve receita, você não teve custo, etc? Você pode fazer a análise conjunta com esse grão que você colocou no meio. Então, se eventualmente você teve ali, eventualmente não, você vai ter um custo ali de semeadura, você vai ter um custo ali de aplicação de produtos e assim como você vai ter uma receita. Nesse caso aqui, eu fiz apenas o plantio da cana-de-açúcar, não fiz a análise em conjunta, mas isso é possível de fazer caso você necessite de uma análise, ok? O que, na verdade, pode ser um negócio negócio interessante, já que você tem um redutor de custo, já que essa cultura que você colocou no meio pode ser vendida, vai ser vendida. Beleza, Livião? Tranquilo, eu estava me encafifado aqui se o valor estava correto, vamos fazer uma validação. Volta ali para mim, ó então quanto que deu de novo? Preparo do solo 1.400, plantio 4.300, tratos planta 1.300. Isso será que tá coerente? Então, uma forma de validar, eu vou pegar apenas o plantio, né? Então, quanto que eu estou gastando o plantio e vou pegar dados aqui que o próprio PSEG, ele divulga, não é esse aqui, é esse aqui. Olha lá Olha lá, que maravilha Case, é quanto que custa plantar cana pelas usinas na safra 2018-2009? E aqui eu tenho três tipos de plantio. Destaque! Presta atenção, não é o plantio inteiro desde o preparo de solo até os tratos culturais. É só o plantio, beleza, Livião? Então, convencional, R$ 5.000, o que, que é convencional? Plantio manual ou semi-mecanizado, como queira. O que, que é plantio mecanizado? Como o próprio nome diz, é o plantio feito com máquina. E ali do lado, que a minha cabeça grande está na frente, joga para lá, Cristiano, é a meiose. Então, de acordo com os nossos dados aqui, que conta com a participação de mais de 100 usinas, nós temos aí R$ 4.000, no caso do plantio com meiose. Pelas minhas contas aqui, né? Utilizando um sistema de produção mal ou menos, eu cheguei em 4,372 e tal tá ok. que Beleza, Livião? Deixa eu só fazer uma simulaçãozinha aqui, esqueci, esse aqui é o bacana, né? Ah, minha dose de muda, ela não é 12. Ela é igual do perina aqui, que falou que é 6. Volta eu lá, cacete. Ela é 6. Vamos supor que a minha dose de muda, eu consigo plantar com 6 toneladas por hectare. Olha lá, o meu custo, ele já vai baixando. Deixa eu colocar aqui a soma total. E deixa eu somar aqui, pá. 6.345, beleza? Então assim, depois que você faz o modelo, você consegue fazer uma série de simulações, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado de antemão, eu já peço um pouco de desculpas não pedi desculpa porra nenhuma, que se o cara quiser aprender também, ele vai ficar aqui é, assistindo, tá? Então, esse foi o vídeo de quanto custa plantar meiose de forma bastante simplificada, se você quiser, é possível incrementar ainda mais o seu modelo, colocar a escala das operações no sentido de escala de tempo, é possível você colocar preço dose, ligar isso com uma série de outros modelos, ok? Então, é isso por favor, fique à vontade para mandar suas considerações, o joia e o desjoia tá aí para isso, um beijo para o projeto, um beijo nas meninas e um chute nos meninos, e até a semana que vem, Livião já cansei, tchau!